Oi galera, beleza? estou aqui com mais um vídeo dessa vez só deixa eu fechar a porta aqui rapaz deixa eu fechar a aqui, se não vou fazer barulho, vou cortar minha mão dessa vez rapaziada, fazendo pra vocês mais um daily vlog bom rapaziada, como vocês viram no título aí é, rapaziada, comprei finalmente um teclado gamer né rapaziada o meu era gamer, mas não era original, então praticamente ele não era gamer em si, tá ligado porque a diferença do gamer é que ele é muito mais mais gostoso de mexer, tá ligado? É muito mais confortável. Olha aí, se liga aí, rapaziada, meu Tecladinho no... Deixa eu virar a tela aqui pra mim É da Red Dragon, uma palhada muito boa, mano eu Recomendo vocês comprar, mano Eu não vou saber o nome dele de cor agora Mas esse daqui, ó Target 2 Game O nome do... do teclado E se liga, rapaziada, ele, tem... ele tem várias funções Esse daqui é o que tá piscando agora Então. Tá... Aí, ó, agora mudou de cor. Eu vou botar no escuro pra vocês verem melhor. Calma aí. Aí, rapaziada, agora foi, mano. Tá no escuro, olha, se liga. Esse daqui, mano, tem um de ondinha, tá ligado? Que é muito da hora. Esse daqui também, que vai todos todas as teclas e para ali. Aí tem esse daqui de onda. Que ele fica mexendo pra um lado o outro. Tem esse daqui. Esse daqui é o mais fora, mano. Quando você vai jogar, tá ligado? Você fica apertando assim, ó. Ah, direita, esquerda, direita, esquerda Aí vai pulindo pro lado, tá ligado? É o pulo aqui e tal Aí se você se você apertar pra esse lado Vai pro outro lado Aí se você apertar daquele aquele lado Vai pro outro lado, assim. Muito louco, mano Aí tem, mais, tem esse daqui Que é só um Só deixa assim, tá ligado? Isso fica paradão Que é, uma, é o básico que já vem com ele Aí tem esse daqui, ó Você clica e vai Vai acendendo e vai apagando Conforme o tempo Mas o que eu mais gosto é aquele de onda, tá ligado? Que agora sumiu, mano Mas eu tô deixando esse daqui Que agora é o de onda lá sumiu é, eu tô deixando esse daqui que é o mais parecido com aquele de onda Rapaziada, aquele teclado lá, rapaziada, eu fiquei tipo uns... Desde quando eu comprei meu, meu PC, tá ligado? Eu fiquei com ele com uns 4 anos Já tava todo encardido tá ligado? Todo sujo e tava todo tipo queimado, a maioria tinha algumas teclas ali que tava queimando, tá ligado? Então... Eu tinha que comprar um teclado, já, já tava ficando agoniado. Ah, esqueci também rapaziada, comprei um mouse novo também. Já pra pegar o kit já, já peguei um mouse branco também, mano. Aí eu esse mousepad aqui, que meu irmão que me deu, tá ligado? Pra, me deu porque o outro tava encardido, tava tudo encardido, tá ligado? O mouse e o... E de mousepad. Mal de mão de pé e o teclado, tava tudo, tudo podre, tá ligado? Não tava podre, mas tava sujo E vocês devem estar tá se perguntando, ah, tocou só porque o teclado tava sujo Não, rapaziada, eu limpava, várias tinha, tinha vezes que eu limpava ele Mas eu cansei do preto, tá ligado? Eu cansei da cor preta E eu já tava, tipo, olhando esse teclado fazia muito tempo, tá ligado? que eu nunca tive dinheiro guardado ali pra comprar o teclado é, Nunca tive dinheiro guardado assim pra... Ah, hoje eu vou lá comprar um kit mouse e, e, e teclado, tá ligado? E eu nunca tive esse dinheiro guardado eu guardei o dinheiro e consegui comprar finalmente, mano E... E meu irmão já tinha comprado o mousepad pela Amazon Até tinha chego o mousepad antes E eu fui lá na loja lá e já comprei Um... Mas, pera, Se vocês quiserem saber também, não é propaganda onde eu comprei, mas é na guimania, rapaziada. Guimania aí, é aqui, aqui de Vanhares. E tem uma guimania em São Paulo também, esse pá. Rapaziada, esqueci também de falar pra vocês que eu troquei de fone. Meu outro fone lá era branco, tá ligado? A rapaziada eu já lembro, por causa da live. E eu acabei. Acho que a galera já percebeu que eu troquei de fone. Na live aí, pela live ali, já. A galera já percebeu que eu troquei de fone. Então. Peguei um fone preto e o kit branco. Com mais, mais ou menos eu queria um fone branco, mas só que eles não tinham. Eu tava todo desgastado já, mano. Já fazia uns quatro, dois anos lá que eu já tinha eles. E mano, esse, esse fone aqui da G2, rapaziada, é um os melhores fones que eu já, já ouvi. Tá? Já, que eu já usei, tá ligado? Eu, eu comprei um Razer. Meu primeiro fone foi um Razer, tá ligado? Um Razer. Não vou lembrar o nome do outro fone, faz muito tempo. Bem no início no canal, comprei um rei e não durou nem um ano, tá ligado? Que eu fiquei com ele, porque ele já começou a desgastar essa borrachinha aqui, ó, tá ligado? Geralmente os fones começam a desgastar com essa borrachinha com o tempo, e aqui também, aqui, aqui embaixo também eles começam a desgastar conforme o tempo. E eu comprei ele, não curti, comprei outro fone, não curti, aí eu vi esse fone, esses fones da G2, tá Meu primeiro fone da G2. É o, é o melhor fone, na moral, porque... Ele é muito alto, eu escutava eu tiro, literalmente, assim, entregado. Eu deixava ele assim de boa e editava o vídeo assim de boa. Aquilo lá começou a desgastar muito, então eu tive que trocar. Peguei o, o branco, não, primeiro o preto. É, né, peguei o... Não, primeiro foi o, o último, agora foi o branco. E esse daqui eu peguei agora de novo. Mano, na moral, porque esse fone aqui, o... O Ranger, geralmente ele aperta muito, tá ligado? Eu não gosto de fone que a minha aperta muito porque eu fico com dor de cabeça Não sei vocês aí comentem se vocês gostam de fone apertado ou fone mais soltinho Porque geralmente tem gente que prefere um fone mais solto ou um fone mais, mais apertado Pra escutar melhor o som Mas esse daqui, mano, esse, sem sombra de dúvida, é o melhor fone que eu já. Já experimentei, tá ligado? eu posso não ter experimentado da Logitech, da Drago Não, da Reddrago já experimentei do meu irmão Ele tem um também Mas não gostei, porque ele, ele é muito solto Ele não é tão, tão, tão funcional, tá ligado? Eu, tipo, ele é muito largo eu não gostei muito, não sei lá Acabei não curtindo muito E também o fone é meio diferenciado, tá não é totalmente igual o que eu uso porque, geralmente quando você começa a usar esses fones aqui da G2, você não tem mais jeito Já era, mano, já era pros outros fones, tá ligado? Você vai se acostumar porque o, o som aí não é tão alto e nem tão baixo Você consegue regular, o, claro que todos os fones conseguem regular Mas você consegue ter a média de som ali, tá ligado? Porque geralmente tem uns fones que eles são, tipo, você regula e ele continua alto, tá ligado? E tem uns outros fones ali, você regula e ele continua baixo, então esse, o som dele mano, sei lá, não tem explicação, tá ligado? É muito bom Se você tiver uma oportunidade aí na tua cidade, eu não sei se vai ter na tua cidade Porque esse fone ali, ele se vende mais na Game Mania, tá ligado? E, mas se você tiver, me marca lá no Instagram E fala que se for bom ou não O Instagram vai estar tá aí ó, na tela aí pra vocês E na descrição Mas é isso rapaziada, esse foi o vídeo aí, de, um blog aí Se você curtiu rapaziada, deixa o like aí já se inscreve no canal, meu teclado novo aí, mano Se liga mais uma vez aí, ó Pra quem curtiu aí, deixa o like aí E meu fone branco, pra quem tá perguntando Sim, eu tô usando ele Tô usando ele pra fazer live PS4, porque daí eu não preciso ficar tirando esse fone aqui E até porque ficar estragando o PC ali atrás Meus USB ali do computador, ele tá bem ruim Mas é isso aí, rapaziada Tô indo embora, se você curtiu, deixa o like aí e foi!